Olá! Como manter a produtividade alta nesse momento de covid-19? É simples, mas talvez difícil de você inserir na sua rotina. Eu vou trazer aqui para você três dicas muito poderosas. E a primeira delas, e para mim produtividade, ela está totalmente relacionada ao seu estado emocional ao como você se expressa, ao como você se apresenta no seu dia, na sua vida e no seu trabalho. Então, a primeira delas, para que você realmente seja produtivo, você precisa ser grata. Ou seja, compreender e tentar trazer gratidão pelo seu momento. O que você poderia agradecer hoje, agora? Quais são as bênçãos que acontecem na sua vida? E talvez você fale, ah, eu só vejo problema, eu só vejo estar em casa, isolada, notícias ruins. Ok, pode ser uma escolha sua. E é por isso que eu estou dizendo que a produtividade está totalmente relacionada ao seu estado mental e o que, que você quer trazer para a sua vida. Então, o primeiro passo, tenta buscar coisas boas e agradecer todos os dias, pelo menos três coisas que aconteceram. Pode ser. Eu sou muito grata pela minha família, pelas minhas filhas, pela saúde, por ter um lugar onde eu moro, né? pelas alimentação, por todas as pessoas que estão envolvidas para que tenha alimento no meu prato hoje em dia. Então, tente ir além e tenta pensar por o que que você é grato, mesmo se você esteja enfrentando momentos duros e difíceis e pessoas na família doentes ou Pessoas na família perdendo o trabalho Tentem encontrar lá no fundinho Uma gratidão Porque sem essa gratidão A gente não é capaz de visualizar o futuro Quando eu estou o tempo inteiro reclamando Com um sentimento de culpa Com raiva Eu estou na escassez Eu estou na falta Eu estou na sobrevivência E, e quando eu estou ali É um círculo vicioso da reclamação Em que enquanto eu não sou capaz de estar no meu momento presente, que é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Consciente daquilo que eu tenho hoje, eu não vou ser capaz de visualizar o meu futuro próspero. Então, agradeça, sendo bom ou ruim, agradeça aquilo que você tem neste momento. O segundo passo é estar consciente no seu hoje. Porque a gente fica o quê? O tempo inteiro projetando o futuro. Ah, o que eu vou fazer depois que o Covid acabar? Ah, qual, como vão ser minhas férias? Ah, será que eu vou ter aumento salarial que estava esperado ou não? Ou eu fico, ah, porque lá atrás eu deixei de fazer alguma coisa. Cara, o momento presente é o hoje, é o agora. Você não tem esse futuro que está incerto e você não tem mais o passado. Então, para que você seja realmente produtivo durante essa fase Covid, né? Gratidão. Presença. E tente exercitar a compaixão. E o que, que eu tô falando? Faz bem a gente fazer o bem. Então, uma ligação, uma mensagem, a gente desejar o bem para outra pessoa, mesmo que ela esteja completamente distante, isso vai fazer bem para a gente. Tente evitar e fugir de ficar multiplicando notícias ruins, terror, o medo, fuja disso, porque o que acontece, a mídia ela tem essa in intenção e o um interesse em causar medo, estresse, pânico na gente. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro né, reagindo por um impulso, mas a gente pode cultivar a nossa paz interna e a gente pode escolher como a gente vai enfrentar essa situação real, dura, difícil, dolorida com um olhar de um pouco mais de humanidade. Então, para que você seja realmente produtivo, cuide da sua saúde emocional, saúde mental. Gratidão. A partir de hoje, escolhe três coisas boas pelas quais você é grato. Escreva aqui para mim. Alguma coisa você vai encontrar. Presença. Foco, né? E medite para que você Viva o hoje e o agora, que é tudo que você tem. E por fim, compaixão. Tentar desejar um pouco mais o bem para o outro, porque isso vai fazer tão bem para você, que você vai desejar fazer cada vez mais. Então, combinado, me fala o que fez sentido para você. Se você gostou, deixa o seu like aqui, multiplique, mande esse vídeo para outras pessoas, para que a gente possa, cada vez mais, e enfrentar todos esses momentos difíceis com mais leveza né que a gente possa liderar a nossa vida pessoal e profissional ufa, com um pouquinho mais de tranquilidade e de calma e de paz interior até a próxima!